Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Hum, o corpo tão frágil e já tão torturado como é que um dia Nada vai voltar Não serem mais como antes Já aqui, agora irá pagar Não era você que tanto queria brincar Então vamos brincar mais, eu vou atrás de você Eu irei te perseguir até você morrer